ou Isabela, quem vai levar para casa uma geladeira cheia de produtos e ainda curtir a recompensa. O Felipe fez a escolha dele, o Thales fez a escolha dele. Eu tenho que fazer a minha baseada em qual dos dois cravou o sanduíche dos nossos chefes. E foi você, Diego. Oh, caramba! <risos> Pô, pra mim é fantástico ganhar essa prova. Uh, fiquei muito muito feliz né vou levar esse prêmio aí para minha mãe e é fantástico é um momento único assim né estou muito feliz agora a gente vai falar do castigo e a gente vai falar do castigo falando de uma coisa nada agradável também vocês vão fazer hoje uma limpeza pesada nessa cozinha limpar a coifa limpar o chão limpar tudo desincrustar o fogão Felipe vai fazer uma consideração porque aqui vocês têm toda a estrutura que vocês precisam para trabalhar e mesmo assim vocês deixar essa cozinha uma zona na verdade eu fiquei triste porque imagina que a cozinha do food truck é esse, esse, exatamente esse espaço que vocês estão aí agora amontoados os, os seis aí imagina que é nesse espaço que a gente faz 500 lanches mais ou menos Quer dizer, pois aqui é. são dois sanduíches nessa cozinha com toda estrutura. Lá são 400 sanduíches num espaço desse tamanho, com 40 graus. Desculpa, sinceridade, mas vocês precisam rever o conceito. Bom, o Diego vai estar tá lá, conhecendo o food park de confiança da Friboi. Então, além de limpar a cozinha, vocês cinco vão fazer todo o mise en place do serviço de hoje. Entenderam? Ok, chefe. Chef. Podem ir, obrigado. Chefe, beleza. Beleza, seja bem-vindo ao Food Park de confiança da Freeboy. Obrigado. aí legal, tudo bem? -vindo. Seja bem-vindo bem ao Food Park. E é uma honra, né? Tá no meio deles assim, conhecer esse esse universo bacana da da Aqui são os hambúrgueres. Você já pode botar a mão Pegando, na massa. Pegando já? já, beleza. E o cheirinho tá bom, hein? Esse lanche prontinho. Obrigado, viu? Obrigado Valeu. você. Valeu. Toda a minha mercadoria está dentro de geladeira, porque como aqui é quente, na hora do serviço, eu subo a praça Sim. e, e aí, era. Uhum. Meu, parou, baixou o movimento, baixa a praça. Baixa. É um cara centrado, é um cara que sabe o que está falando uh, e o lanche dele é maravilhoso, cara. Provei vários lanches, uh, um melhor do que o outro, estou bem feliz. Ai, gente, o glamour! Nossa, tá muito chato! Ai, agindo. o glamour, gente, que cozinha linda! É o ó, né? É o ó, a gente não quer. Não, hoje é um dia muito especial. Ah, é? Só dá porque eu tô é lavando louça? Hoje é dia da fastinha. Oh, limpeza pesada, eee! coifa, debaixo do fogão... É por isso que eu, que isso que é que eu trabalho em cozinha, cara. Bagunça total, tem que lavar tudo, tem que esterilizar tudo. Olha, eu fico feliz que depois de tanto tempo aqui dentro, eu consegui finalmente ver... A, a característica mais forte na né, Isabela, limpeza. O Rodrigo fica me zoando porque isso daí é recalque. Sabe é por quê? Porque o hambúrguer mais gostoso um dos foi do meu. Sem queijo e... e tá, é mas, mas o que que... Eu tava com bastante mas o esmaiar. seu, nem com tudo esmaiar. chegou aos pés do meu e que tava faltando um negócio. Esse é o lado do glamour que ninguém vê. Né? Olha, eu tô muito, muito feliz que o Diego ganhou a prova. Eu também, muito, eu tô verdade. Muito feliz tô muito feliz, feliz. Diego. Também mas, assim, Muito, muito legal. legal. Mãe dele vai pirar, tá, vai pirar. Vai pirar mesmo. Diegão. Oi, chefe. Tá aí seu bebê? Caraca, Cheio meu. Cheio de bacana. delícia. Que legal. Tô muito feliz uh, e vou levar pra minha mãe, pra minha família, tá? Vamos fazer um churrasco legal com um pagodinho, né? Valeu você, bem-vindo ao mundo de confiança da no Friburgo. Valeu, cara. Obrigado, cara. chefe. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, chefe. Bom, no jantar de hoje, o menu é o seguinte. Entradas, steak tartar, vieira com creme de mandioquinha e aspargos à la milanese. Primeiro prato, noque zena, risoto alneiro com lula e pasta alla norma. Segundo prato, filé Osvaldo Aranha e bacalhau com creme de espinafre. Então vocês têm duas horas para fazer esse mise en place. Então vamos lá. Não acredito que a gente vá ter algum problema com pré-preparo hoje. Agora tá tudo arrumadinho, olha lá, vamos ver até que horas isso vai ficar assim. Galera, vamos comunicar todas as praças hoje, por favor, pra gente detonar esse jantar e o chefe demorar pra decidir quem vai sair hoje. Ninguém fazer cagada, se Deus quiser, hoje vai todo mundo perfeito. medalhão de mignon tá porcionado, o alho frito já tá pronto, botar na praça sal e pimenta. Aí, é nego drama. Fala, Diego. Diego. Fala, Diego. Como que tá? Como que tá aí? Tudo bem? Olha só, a gente deixou massa e risoto pra você fazer tudo, tá? Quando eu chego da minha recompensa, né, e vejo que meus amigos já, já prepararam tudo, né... Ficou legal? Bolei, velho. Muito que você fique na comigo que ninguém morre. Jamais. Um alívio de não ter feito, mas em outro, outro aspecto pra mim foi complicado porque, cara, eu cheguei e já tava tudo, né, encaminhado. Diego, chegou agora? Cheguei agora, chefe. Tá mais descansado que seus colegas? É, mais ou menos. Comeu meio bastante, caramba, tá pesado. Gordei uns quilos aí. Não sei se é muito bom entrar meio frio no jogo assim, hein? É. Vamos ver, chefe. Então vamos lá. Trabalho. Entendeu, chefe. Armando, pode abrir. As portas do restaurante se abrem para mais um jantar do Hell's Kitchen. Entre os convidados, o elenco da Praça é Nossa. Comanda a mesa 9, quatro pessoas. Um tartar, duas vieiras, um aspargo. Seguem dois nhoque, um risoto e uma pasta. Seguem dois filés, um ao ponto, um bem passado e dois bacalhau. Entenderam? Sim, chefe. Olha, eu só quero avisar vocês que essa altura do campeonato eu quero tudo lindo, perfeito, nada queimadinho. Chefe, eu vou ser mais exigente do que nunca. Ouvido, chefe. Pessoal... A gente tá recebendo hoje aqui, o elenco da praça é nossa. Eu quero que vocês deixem as piadas na praça deles e não na de vocês. Sim, Ouvir chefe. O chef. Obrigado. Sejam bem-vindos. Quanto tempo? Tartar, uma vieira e um aspargo? Um minuto, chef. chefe. Vieira tá ótima, belo. Pode vir com Hoje eu tô na praça das entradas e o que tem lá são coisas que eu sei fazer. É uma praça que eu sempre me dou bem, nunca fui mal nas entradas. Primeira mesa, chefe. Uma vieira, um aspargo e um tartar. E aí, a gente tá vindo com a outra, gente. Renan, vem cá e você também vem aqui. Eu falei que hoje não passa nada, nenhum Sim, detalhe. Chef. Isso aqui é pra ser só uma gema. E aqui tem praticamente um ovo inteiro. E eu não quero nada queimado esse ovo, nada, zero queimado. Sim, chefe. Eu quero acreditar que vocês são os seis melhores que passaram por aqui até agora. E hoje vocês vão ter que me entregar o melhor jantar de todos. Ovo da entrada, o Bruno já fez muito melhor do que esse. Sim, chefe. Quanto tempo aqui para mesa 6, cinco pessoas? Quanto tempo? Chefe, mais uns dois minutos, só era chegar. Tá, eu já tenho 15. Eu acho que o menu de hoje é fácil. São coisas básicas que a gente já vem fazendo aí. Só tem que tomar cuidado, não pode vacilar nunca, não pode, nunca pode achar que vai dar certo. Tá tudo muito quieto nessa cozinha hoje, hein? Vamos brincar? Vocês dois vêm pra massa. Vocês dois para entrada e vocês dois para o principal. Agora, vai! Um e f... eu quero já um nhoque e dois risotos. Novio de chefe. Você tem um aspargo. Um, um aspargo um que risoto. vai com esse steak. O steak já está aí. Olha, eu acho que fica complicado você ficar trocando de praças, assim, né? Porque você começa em uma, aí você não sabe como que está o um andamento da tá depois você tem que trocar e tal. Enfim, é, é, é bem difícil, né? Cuidado, tá Peguei só os estavam prontos. Se não tiver bom, eu ponto com a farinha. Vem cá, vem cá. Ai, chefe. Salgado. <risos> Salgado? Porra. E aí eu salguei a água, provei, estava amara Mara. Aí aquela água ficou ali, ó, um tempão. E aí quem entrou na praça de novo não colocou mais água. E aí acabou que ficou uma salmoura. Tem sal na água da Maceira? Tem. De tudo que tem na praça, a última coisa que eu vou pensar em experimentar é a água quente. Sem ninguém vai pensar em experimentar água quente. Mesa 6 liberada, um nhoque, dois risotos e duas massas, duas pastas à norma. Não tenho água, chefe. Não tem água? O que, que é você agora, cantareira? Eu coloquei uma pequena aqui, é coisa de dois minutos. Não tem jeito, vai atrasar. Se não está passado? Não, não sou novo. Esse molho tem que estar processado, não é rústico desse jeito. Ok, Isso foi pode. feito em todo o serviço até agora. O molho tá errado. Entretanto, esse erro não é meu. Quando você aquece o estraquíano, ele simplesmente se torna líquido. Isso não é a melhor apresentação. Não, foi muita fonduta. Então... O senhor quer que eu já... Essa fonduta fica presinha aqui no meio. Eu sei, chef. Então tá. Então volta. Melhor voltar esse risoto. Menos... Menos fonduta, Rô. Desculpa. Pessoal, avisei vocês, hoje nada vai passar. Nada, nada, nada. São só vocês seis. De vocês seis, eu tenho que escolher os dois melhores pra fazer essa final. Nada vai passar. É o seguinte, é possível ser mais exigente? É o Pertolazzi, né? Rodrigo, fala, chefe. Tá frio. Quero dois risotos novos agora voando. Já saiu alguma mesa de massa, Você saiu a favor? primeira, não. A primeira... Não? Tá, não, tá. Não, não, não, não saiu. Galera, quando sair a primeira, vocês vão toquem, toque, viu, Rô? Avios, filho. Eu já tenho quase 20 minutos esperando aqui a entrada da mesa 5. Tô cinco. soltando agora, chefe. Tá pronto, nego né, drama? Só um minuto, Bruno. Segura só um eu minuto. O pro passe, tá? Tá. Vai, negão, vai, negão, vai, negão. Ô, vem cá. O que é a diferença de quantidade de carne de um pro outro? Você tem um aro lá, é só encher ele até a metade. Esse que tem pouca, não é esse que tem muita. Mandei um tartar maior e outro menor, né, na correria ali e tal. Foi um, um deslize, né. Depois eu fui lá, consertei, mandei tudo certinho foi embora. É, vocês dois vão pro principal. Vocês dois vem pra entrada e vocês dois pra mar. O que vocês estão soltando? Tá tudo ali, é só ah, olha lá, já tá tudo em cima. da. Vamos. Vou separar. Olha. Fala comigo, o que, que tem? Esse nhoque tá... Eu preciso, Eu preciso pô, ver da carne. Dois risotos. Renan, dois lá dentro, é tá ah, só. É. Tá. tá. Pronto, dois não, só bacalhau. dois nhoques com o quê? Renan. Dois nhoques, um risoto e uma pastela norma. Cara, o chefe me muda de novo de praça. Eu falei, pô, ele tá zoando com a minha cara hoje. Tá... Que que foi? Não, não tô entendendo. comanda a mesa quatro, duas pessoas. Um tartar um aspargo. Segue um nhoque, um risoto. Segue um filé bem passado e um bacalhau assopra o tomate do cliente que eu te assopro dessa cozinha. Não foi baba, chefe. Não foi baba dos seus tomates. Não foi baba. Esse fundi de queijo, primeiro que ele tá muito líquido, segundo que ele fica exatamente no centro, no centro do nó. centro, tô ligado. Pode tirar Quem isso daqui. alongou esse molho? Puta... Quem faz o prato diferente é o Renan, mas acaba que eu que levo pro passe, pro chefe. Aí... Quem acaba levando sou eu. O nhoque tá bom, o creme do meio, põe o dedo. Põe o dedo. Frio. Frio? Geladaço. Isabela, você quer voltar hoje pra casa não, já? Não, não. Parece. Não. Vai ter que melhorar muito pra se salvar hoje daqui. Na minha praça, eu consigo perceber que tem muita mesa atrasada. Renan e a Bela começam a se atrapalhar nas massas. Isso já gera uma preocupação, porque um atrasa o outro e faz uma bola de neve e todo mundo acaba ficando com a mão atada, presa, até conseguir desafogar aquilo e liberar o resto dos pratos. E o outro nhoque? Tô mandando ele agora. O que, que esse nhoque vai fazer parado aqui, me fala? O que, que tá fazendo esse nhoque Meu, aqui? Não, Esse nhoque é dessa mesa que, que tá vai com, com, com dois, dois outros. Eu já tô indo com o que voltou agora. Isso aqui é uma quenelle. Cara, eu tô tão atolado que eu mando um quenelle de... No prato e não vejo de tão, sei lá, atolado que eu tô nessa praça. Tá uma loucura aqui eu mandei sem perceber. tava uma bosta, tá uma merda tá tá tá mesmo. Vai tirando essas skin oi. Ô, Renan. Oi, chefe. A ideia dessa lula é gelada pro cliente mesmo? É. Acabei de colocar aqui, chefe. Vamos, Renan, vamos, Renan, vamos, Renan. Vai sair alguma merda de prato dessa praça hoje? Vai, chefe. Você manda o prato e ele fica ali na bancada. E se, se você atrasa pra mandar o outro, esfria. Entendeu? Então foi um erro de eu ter demorado pra levar os outros pratos, entende? Entrada. Aspargo gelado, sem sal. nojento esse prato. Vem comer. Não, sai. Tá, tá com cara? Vem cá. Não, Vem sério. cá, vem cá, eu vem não cá. Acredito. Não, por favor. Vem cá. É Fala comigo, um não é com o senhor. Olha o que você tá mandando lá. Come, come. Vou outro agora. Não. É isso que vocês estão mandando pro salão. Eu mesmo. não posso nem pensar na hipótese de com seis melhores desse programa fechar esse restaurante hoje, vocês entenderam? Sim, chefe. É. Ou vocês começam agora a trabalhar ou nenhum de vocês vai pra essa final e eu vou buscar alguém que eu já eliminei pra fazer essa Pensando em trazer o Zé Maria de volta. Alô. Deus me livre. Vamos, galera. Ele vamos. cozinharia muito melhor do que vocês hoje aqui, sem dúvida. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Eu acho que a provocação, o Zé Maria cometia mais erros do que as outras pessoas. Desculpa, a gente estava no meio de caos, sendo testado de uma maneira muito mais difícil do que o Zé Maria foi testado e falhou. Então, quer dizer, hoje foi um teste real. Trocar praça aqui é de 15 em 15 minutos? Isso sim é difícil. o Zé Maria não conseguiu fazer um Alfredo, com certeza hoje ele ia nadar muito mais.